Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz. Seja bem-vindo ao canal Coisas que eu te conto. Então hoje eu trago pra vocês um vídeo é, sobre traição. Então depois da vinheta, bora pro vídeo. A suposta amante que está, caraca, no meio do vídeo, Eu ligando pra mim, sabe? Vídeo. É, ele tá rodando aí, viralizando aí na rede social, não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vocês vão assistir aqui agora. Tipo assim, a mulher foi traída, ela descobri, descobriu a traição do marido através do WhatsApp. Ela, é, ele mostra que a mulher, ela levou o, as roupas do marido toda na agência bancária onde o marido trabalha. Porque esse marido é... Teria traído ela com uma colega de trabalho Então ela leva a roupa todinha e deixa na frente do banco Então não vou enrolar não, né? Vou deixar rodando o vídeo aí pra vocês verem Bom dia, bom dia, gente, vocês podem não estar entendendo, né, não sei se a é segurança fica de aí dentro, mas o meu marido, né, a pessoa com quem eu convivi há 15 anos, me traiu, ele trabalha aqui, com um a funcionária daqui, não sei se é especializado, não sei o que, que é. Eu, como sou uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa corna, né, vim devolver para ela as roupinhas aqui, ó, tudinho, um algumas eu vou deixar aqui as roupinhas dele, que eu comprei, né? Que eu só ajudo ele em casa, ele não me sustenta, que eu ajudo ele em casa. Então eu vim deixar aqui. Ela é a telefonista daqui da, da loja. Eu vim deixar aqui ela. Eu disse para ela que ia me pegar. E eu estou fazendo o que eu prometi. Tá as roupinhas do princeso dela. A partir de hoje, ele é dela, não é dele. Muito obrigada, viu, pela colaboração de vocês.